Iniciando mais um podcast pelas plataformas do Diário de Suzano, Agosto Lilás, o que que significa isso? As mulheres cada vez mais pedem né, por pacificação e cada vez mais a gente vê uma violência gratuita que acontece todos os dias, homens que não respeitam a si, porque iriam respeitar uma mulher não respeitam a si, porque respeitariam os filhos, a família. A gente vive hoje, em 2022, algo inacreditável com a violência contra a mulher. É desnecessário uma campanha chamada Gosto Lilás? Não, não é desnecessária. Por quê? Porque quanto mais falarmos sobre o que acontece contra a mulher, mais a gente vai ter consciência de que vão ser punidos esses homens que trabalham e não respeitam a mulher, trabalham contra a sociedade e não respeitam a mulher. Então fica aqui a minha indignação em ver ainda em 2022 tanta violência contra as mulheres, homens matando mulheres, o que é um absurdo, que é uma vergonha, não fique quieta, denuncie, denuncie, por lugar de malandro, lugar de safado, de ladrão e de pilantra, é na cadeia, se a cadeia tá cheia, minha senhora, meu senhor, meu amigo, tá cheia, então parem de cometer atrocidades que não enchem cadeia, é muito simples, tá certo? Mas hoje a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar de música, é, a gente vai ouvir música boa também. Eu gosto muito de música, sou um amante da música popular brasileira, de todos os gêneros, e eu estou recebendo aqui um querido, e ele veio com um topete, que eu meu topetinho, não sei nem o que fazer, com meu topetinho, perto do topete do Johnny Lua. Ah, que prazer, que prazer, que honra, que honra estar aqui com você estar aqui com vocês hoje. O presente é meu. Ah, meu. O aniversário é seu, ah. mas o presente <risos> é meu. É que eu fiz aniversário é. no domingo, então por isso que ele está dizendo isso. Para mim que é um presente. Eu, eu sou um grande admirador da tua carreira, é, da tua coragem, da tua ousadia, da maneira como você é, conduziu a sua vida profissional. A seriedade com que você... Gente, não, se não tiver... Se você não acreditar naquilo que você faz, não adianta, que você não vai sair do lugar, sabe? Você veio de onde? Conta para quem não sabe. é Primeiramente, muito obrigado mais uma vez, Gil. Eu que agradeço. É, eu estou te... muito feliz de estar aqui. Gente, vocês não sabem o tamanho da minha felicidade. É, só recapitulando um pouquinho, eu tive a honra e o prazer de... Da gente fazer uma live. Fizemos. A, a, o quê? Um ano atrás? É, no meio da pandemia. É, no meio a da gente pandemia. só fazia live, né? A gente fez uma live no meio da pandemia <risos> e foi muito top. Eu adorei. E eu tava ansioso por esse encontro, assim, pessoalmente, sabe? No, teu, no teu programa, no teu podcast, com a tua audiência. Então eu tô feliz pra caramba. E. Voltando mais um pouquinho aqui com relação ao meu topete. hoje eu caprichei mais que o normal. <risos> Ele quis me humilhar. É, não, na verdade, não. Não, não quis te humilhar. Mas hoje eu caprichei mais que o normal, até eu mesmo, assim, achei que eu tava arrasando. Falei, caramba, Arrasou. eu arrasei nesse tupete Arrasou. hoje. Porque, normalmente, você vai arrumar o cabelo, aí você, quando você precisa, fica meio torto, assim. É. <risos> sabe? Aí, quando você não precisa, fica bom. Só que Sim. hoje ficou ótimo, ótimo. sabe? E... Eu vim assim, né? Por você, sabe? Eu, normalmente eu, eu sempre saio elegante. Eu gosto de dar elegante para as pessoas que me é acompanham. Que não dá para ver o sapato dele, mas tá lindo. <risos> nos não meus shows, tá. nos meus shows. Mas hoje eu dei uma caprichada por você. Então, muito obrigado. Tô eu feliz. Estou feliz demais, gente. Então, tá eu estou muito feliz. Voltando à pergunta, eu sou um carioca cearense. É, essa é bacana. É, todo mundo sabe que, é, eu já falei isso em, em vários lugares, eu acho que eu sou o, o carioca mais cearense. Mas você nasceu é? onde? Eu nasci em Angra dos Reis. Nasci em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Só que com cinco anos de idade, a minha família foi embora para o Ceará, porque as minhas raízes são todas nordestinas. Os meus pais são, são nordestinos, é, meus avós, por parte de pai, por parte de mãe, todo mundo de lá. Meu pai e a minha mãe, quando casaram, foram para o Rio de Janeiro, morar lá e eu... Nasci lá, eu e todos os meus irmãos, né? São sete irmãos. Sete? Sete, só sete. Sabe como é que é? O pai pouca trabalhava te... bem. Pouca, pouca televisão, né? E é aquela coisa, então... E dos sete, você... do sete irmãos, você tá em que lugar? Dos sete eu sou o mais novo e o menor. O caçula? É. Eu... O pai já tava cansado. Do sete... Dos sete irmãos eu sou o mais novo. Dos homens, né? Ah. São... São três homens e quatro mulheres. Ah, tem uma mulher abaixo Isso, de você. tem. É, eu sou o mais novo e o menor. É. E o mais talentoso. É. Não, brincadeira. Mas... <risos> e o mais talentoso. Eu brinco sempre. Mas... É, então, a gente... É, aí eu me criei no Ceará. Então, é. eu, eu me considero, assim, cearense, sabe? Quando alguém me pergunta, eu falo, você é de onde? Aí, para encurtar a história, porque nem sempre a gente tem a oportunidade que a gente tem aqui hoje... De, de contar. De contar para todo mundo e tal... Aí eu encurto a história, eu falo, eu sou cearense. Mas, na verdade, eu sou serioca, né? Serioca. É, é um termo que ele inventou. I, eu inventei, pra... não sei é. nem se existe, mas eu inventei. Quando que você descobriu a música? Quando que a música entrou na tua vida? Lá no Ceará? Hum, a música entrou na minha vida desde muito bem cedo. Isso ainda no Rio de Janeiro. Né? Através da minha família, através da minha mãe, é, através da igreja. A minha, eu tenho uma família evangélica, então... O, o meu pai é pastor... A minha mãe... A gente sempre teve um convívio cristão dentro da igreja. E comigo não foi diferente, porque eu tenho... É, com cinco anos de idade, já comecei a cantar. Com cinco anos na de idade... Igreja? Já, na igreja? já cantei a primeira música com cinco anos de idade. Me lembro como fosse hoje. Que música era? Você lembra? Eu lembro da música. É... É, não, não esqueci, era <risos> assim, lembro, mas ó, ó oh, Joaquim, é uma música bem comprida, ó oh, Manoel, a gente vai se encontrar um dia lá no céu, será bonito, será legal, ver lá no céu os meus irmãos de Portugal. Então eu cantei essa música com 5 anos de idade, ensaiei pra caramba, lembro desse dia. Nunca, tremi, muita vergonha, Nossa. eu Nossa. acho que... Eu acho que eu tremi e senti muita vergonha só nesse dia. Porque daí em diante a música realmente tomou conta de mim. E assim, tocar? Quando algo... que você começou a tocar instrumento? Comecei a tocar com sete anos, mais ou menos. De sete para oito anos. Você não toca anos. só violão? Não, eu toco violão, toco bateria. Na verdade, o meu primeiro instrumento foi bateria. Eu toco oh, bateria, Deus. toco violão, toco contrabaixo, teclado, guitarra aprendi a tocar abusado, né? aprendi a tocar viola caipira <risos> aqui em São Paulo quando eu vim para São Paulo aí que aí já é uma parte da, da outra parte da história quando eu vim para São Paulo eu aprendi a tocar viola caipira pela necessidade e e, e, e aprender a gostar de música caipira né de música sertaneja caipira aí aprendi a tocar viola caipira toco cavatin é, toco vários instrumentos e essa versatilidade que tem lindo. tudo a ver com a igreja por quê? Porque na igreja, é, principalmente na minha época, uma igreja simples, uma igreja pequena, é, não tinha mu muitos músicos, então eu tocava, eu tocava instrumento, eu toco, hoje eu tocava violão, amanhã eu tocava guitarra... Cada dia uma coisa. Cada dia uma coisa, isso. E quando que você resolveu, é, de fato, vou viver da música? Porque não é fácil, viu, gente? quando você decide uma coisa na sua vida, principalmente um artista, artista sofre muito, as pessoas só olha para o topete. Né? <risos> Mas para chegar nesse topete aqui não foi fácil. Não foi fácil, não é fácil. Não está certo. É, não, não, não é para ninguém é, nunca. Nunca, né? jamais. Não. não é fácil. Eu decidi viver de música mais ou menos no, no, em 94. Em 94, a música entrou em mim, assim, na minha vida, aos cinco anos. Em 94... Eu senti, assim, é isso que eu quero pra mim. Tá. Você tinha quantos anos? 94? 90, tá? De 85, 90, é, 10 anos, 5 anos, 8 anos, né? Ah, você decidiu que ia viver de música com 8 isso. anos de idade? É isso que eu quero Mas pra mim. Mas você tinha maturidade com 8 anos de idade pra Cara, decidir o é, negócio? Eu anos acredito anos? que sim, porque eu já queria, eu, eu sempre quis isso desde aquela época. E seu pai falava o quê? Vai estudar, moleque, música não dá dinheiro? Não, não, meu, pai... <risos> não, meu, pai... <risos> não meu pai... Meu pai não fala. fala isso, né? Meu pai não Mas... falava isso, minha mãe... <risos> Minha mãe, que minha estourado. mãe então, é, é, a minha mãe foi a, a minha maior incentivadora. Quem que era mais bravo, seu pai ou sua mãe? A minha mãe. É? É. Chinelo é. voador existiu na sua casa? Pegava? É, assim, eu não sei se a, se a palavra é mais brava. <risos> eu acho que é assim, qual, qual que dava o um carinho diferente, sabe? É. <risos> boa, é. caramba, mais uma que eu aprendi. Qual, qual, o, car o, carinho é, diferente. o carinho diferente. O mais diferente era boa, da minha mãe mesmo, entendeu? Boa. E é quando a minha mãe me ensinou a tocar Aprendi a tocar com a minha mãe é, Ela tocava instrumento? Tocava violão É mesmo? Eu tocava violão A tua aí mãe eu, é viva? É viva Ah, que lindo Eu lembro que o Papai também? Também, o meu pai também, também Graças a Deus Tem que um pai, bom, tem né? mãe é? Os pais é, E eu lembro que quando eu estava aprendendo a tocar E ela estava me ensinando Ela dizia, tá bom Mas ensaia mais um pouquinho né? Aquela coisa É, tá bom, mas ensaia mais um pouquinho Mas você toca mais de ouvido coisa? ou você lê partitura? Eu, hoje eu leio partitura Hoje eu tenho um conhecimento teórico da música, mas no início todo o conhecimento de música que eu tinha foi através da minha mãe, foi através é, do conhecimento também é, é, teórico, é, teórico não prático que prático. ela tinha, né? Ela, de ouvir. ela aprendeu a tocar e é, tocava de ouvido e o pouco que ela sabia ela me passou e aí eu dei continuidade, fui aí tendo é, acesso a, a outros músicos na igreja e tal, viajando com meu pai para outras igrejas e fui Desenrolando, né? E quando que você resolveu vir para São Paulo? Em que condição? Vim para São Paulo. Aí foi aí é onde tá a questão. Eu vim para São Paulo para viver de música. Eu decidi que queria viver de música em 94. Hum, com oito anos não podia ver? É, mas eu eu falei agora é a minha chance. Eu sempre busquei, né? Adolescência e tal. Eu fui sempre buscando na igreja. Eu cheguei a gravar, né? E tal. E aí eu decidi pintou uma oportunidade em 2009 para vir para São Paulo. E aí eu vim. Já tava maiorzinho. Aí isso, é, já eu já morava fora de casa, né? Saí de casa cedo, então eu já, já morava já, lá longe da família e tal. Já morava em Fortaleza, na capital, pintou a, a oportunidade de vir para São Paulo, e eu falei: é agora. É agora que eu vou viver de música. Tudo que eu fizer, qualquer investimento de tempo, de dinheiro, de tudo vai ser para música, entendeu? Eu não posso passar sem saber, será que ia dar certo, será que não ia dar certo, entendeu? Você tinha certeza que ia eu dar tinha, certo. Ia, entendeu? Eu tinha certeza que ia dar certo, lógico. E aí eu vim para São Paulo, quando pintou essa oportunidade, eu falei, eu vou. Vou, é tanto que eu vim para São Paulo através de um amigo irmão, aquele, aquele amigo que você, sabe, que Deus te dá de presente, você considera como irmão. Ele me trouxe, ele falou assim, eu falei, eu brincando com ele, falei, vou para São Paulo, arruma qualquer coisa para me fazer aí. Eu vou para São Paulo. Ele falou: vem mesmo, vou. questão de três dias eu já estava aqui. E já Faz começou assim. cantando, tocando à noite? Aí eu cheguei aqui, trabalhei em um restaurante de garçom trabalhei na lanchonete desse restaurante. Trabalhei cerca de nove artista meses. artista é assim, viu, gente? Trabalhei lá cerca de nove meses, mais ou menos, Gil. E aí eu, eu tive a oportunidade de ir lá conhecer outros artistas Sim. daqui da região de Suzano, do Alto Tietê. E esses artistas me deram muita força para mim começar a minha carreira, entendeu? O maior deles, o cara que me, me tirou de trás de um, de um balcão, de uma copa, e me trouxe para viver, me dar aquela chance, a oportunidade de viver de música, é um cara que até hoje é meu parceiro, meu amigo, chama Sandro Júnior. Hoje ele tem a carreira dele. Me chamou e disse: Vamos fazer uma, uma dupla e cumprir umas datas e tal. E com toda a inexperiência que eu tinha na época, aceitei e ele foi super generoso comigo, paciente pra caramba. Ok. Claro. Até hoje eu sou grato, jamais vou esquecer o que ele fez por mim. Pois é, o Johnny Lua tem uma história linda, canta muito bem, no próximo bloco a gente vai ouvir. Você trouxe um violão, é lógico? Claro. Não é louco nem nada. <risos> no próximo bloco a gente vai ouvir o Johnny Lua cantar, fica aqui com a gente, a gente já volta já. Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano. Sim. Tradição, desde 1952, em formação de condutores. Contamos com uma moderna frota de veículos e instrutores altamente qualificados. Autoescola técnica, a última palavra em habilitação. Solicite um orçamento. Residencial Caxangá. Dois dormitórios com um elevador e uma vaga de garagem. O conforto que a sua família merece, com um playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Entrada parcelada em 36 vezes. O empreendimento Gênia. 30 anos construindo qualidade Se você procura um lugar aconchegante, uma refeição deliciosa com variedade de pratos esse é o lugar certo buffet restaurante Arnaldo Pesual acesse nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos serviços Arnaldo Pesual, trabalhando com amor em todos os eventos Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor deصار é preciso paz para poder sorrir é preciso a chuva para florir que coisa linda começou bem demais né? que coisa linda como é boa essa música essa muito música é linda muito linda eu amo cantar essa música é, muito ela linda ela acalma a nossa a nossa música é muito rica né a nossa música brasileira Riquíssima. ela é muito rica né a gente teve várias fases de vários cantores. Uma música que não pode faltar, por exemplo, que todo show que você faz ou alguém pede, tem, é, tem isso? Sempre tem. Sempre tem. E a música é... é... Eu até imagino qual seja, mas vamos lá. Jéssica Carneiro, pra você. E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração Eu, eu sei, sei que te amo Chega de mentir, De negar o meu desejo E por aí é, vai, cara é, Coisas linda. lindas são Então, músicas. essa, é, essa e, é uma que não tem não como não... Não pode E você sabe que agora tem... Depois, sempre que eu termino essa, a galera já fica esperando assim, ó Ah, eu adoro amar você como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz Cê, ó, Quando eu falei que era um presente, é porque é realmente um presente O Gil já foi no meu show várias vezes é. E eu quase que implorei pra ele cantar. E você viu ele cantando agora? Você... Não, eu só tô brincando é. aqui. É uma responsabilidade é. muito grande. O menino toca e canta. Como é que eu vou chegar lá despreparado e estragar o show dele? Não estraga nada. É. Eu até aprendi uma música pra cantar, achando que é. é, que é com certeza você sabe essa música. É. E você falou que é, é uma música. Uh, o nosso repertório. É um repertório riquíssimo, é. é aquela música... Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando houve Prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando vi você me apaixonei eu, é lindo. Obrigado. <risos> tá Tem a, plateia aqui, gente. Eu aprendi a cantar essa música porque é, eu acredito e acreditava e acredito até hoje que eu falei quando eu encontrar o eu vou cantar essa música e ele vai gostar. Quem <risos> que sabe, lindo! Ele vai subir no pau, comigo. Que lindo! Olha, eu sou admirador seu e, e, e sou um artista também, né? Então a claro. gente sabe que é, é, o quanto um artista sofre no nosso país para poder conquistar o seu espaço para poder mostrar a sua arte. Hoje ele está bonito, impecável, de paletó. E essa unha? A unha dele é mais bonita do que de muita mulher aí. Não é brincadeira. Como é que ela faz para manter ela isso? Ela pediu para eu não falar, mas eu vou falar porque eu não ela guardo quem? segredo. Ela quem? Você vai saber, vocês vão saber agora. Ela <risos> pediu. Fala, não, eu não falo. eu falei, eu vou falar. Não fala não, eu vou falar, porque eu não guardo segredo, eu não guardo nem os meus, eu guardar os dos outros. Ai, Jesus. Então, para mim vir aqui no teu podcast hoje, a Jéssica fez minha unha. A Jéssica Carneiro? A Jéssica Carneiro. Ô, Jéssica, <risos> olha como é que tá a coisa aqui, vamos dar um jeito também. Jéssica, um como... beijo para você, um beijo para o Tonhão, Dona Maria. Verdade. Pra toda a família Carneiro, tá bom? Ela, ela tem esse talento, a Jéssica? Eu também descobri esses dias, eu fui visitar eles lá na... na, na acho que foi terça-feira, segunda-feira. É, da semana passada, né? É. E aí eu falei, eu vou gravar o Gil. Aí ela tava com alicatinho, eu falei, ó, oh, me faz minha unha, né? Que eu vou gravar o Gil, aí. Falei, ó. Ah, ah, aí quando terminou, eu falei, ah, nossa, eu vou fazer propaganda lá. Ah, ó. Tá não faz, ó. Que pecado. Então e quem também... quiser o, o telefone para contar, depois você chama o Gil aí no, no privado. <risos> A Jéssica que promove o evento maravilhoso do Dia da Criança. Jéssica, eu vou divulgar, mais você aqui, viu? No Dia da Criança, ela promove lá o Criança Feliz. Você, você vai sabe? cantar esse ano? Vou. Vai. E você sabe que esse ano é presencial. É presencial. Linda a festa. De dois Lá no anos, Jardim Gardenia Azul. Depois de dois anos, né? Sim, gente, dois anos sem, sem festa. Sem festa presencial esse ano, gente. Vai ser presencial. É, o, Mas ela não parou de fazer. Ela não, continuou. nós não paramos de fazer a festa. Nós, nós andamos de, de casa em casa, de rua em rua do bairro, é, durante esse, esses anos de pandemia, entregando os presentes, fazendo a ação social que a gente faz. E, só que esse ano é presencial. Vai ter show vai ter os meus amigos no palco junto comigo muitos shows né e vai ter os personagens que eu vou lá só para apresentar o Johnny Lua tá uma galera de voluntários que vai esse ano lindo Como todos os anos tem esse ano tem mais <risos> voluntários e eu quero mandar um beijo para todos eles e queria dizer para a galera que tá assistindo a gente Gil é rapidinho que tá aberta a a fase de doação então quem quiser doar quem puder doar a gente vai ficar muito feliz. Entre em contato com o projeto Criança Feliz pelo arroba no Instagram. É isso aí. Quem quer, pô, puder colaborar, ajude que vale a pena, viu? Ô, Johnny, você. É, é, onde, onde as pessoas podem te ver hoje? Além das redes sociais? Fala seus arrobas aí do Instagram. Tem o um arroba Johnny Lua. Johnny, é minha... J-H-O-N-I. N -i. Lua. Johnny Lua. E tem o arroba do fã-clube, não posso esquecer do fã-clube. <risos> fã Pode clube. falar, inclusive está aqui, é presidente? a presidente A presidente do fã-clube está aqui, a Fabi está aqui. Obrigado, Fabi. É, ela veio te conhecer hoje, eu trouxe ela para te conhecer, tem uma surpresa para você daqui a pouco. É? É. Uau. Então é o seguinte, é arroba Johnny Lua, arroba FC Johnny Lua FC de fã-clube? Isso. De fã-clube, falei de errado. fã-clube. FC Johnny Lua oficial. E FC ponto, ponto. Johnny Lua oficial. Ok pessoas podem me achar. Aí tem os meus canais. O canal, tem um canal no YouTube, tem YouTube. Facebook, tudo Johnny Lua, tá bom? O Johnny Lua, você acha ele Segue em qualquer lá, lugar. faz essa caridade pra gente. Né? É. E cantando. Onde que as pessoas te vem? Porque cada dia ele tá num canto. Ele é contratado também. Sim, a gente É faz pra um fazer exemplo, eventos particulares, é. né? E também tá nos bares da vida aí, que é o um... fabuloso. Faço, faço a região. Oi, nos bares da vida, né? <risos> Faço a região de Suzano. o faço, Nascimento. Faço... São Paulo, faço as festas que tive o prazer de encontrar e conhecer a tua família. Foi, Foi uma surpresa boa. Lindo. É, e aí a, a, a galera me encontra assim, nos bares da região, através da, do, do meu arroba, né? das minhas redes sociais. A minha agenda toda semana eu posto. Muito bom. É. Agora, o Johnny Lua, além de tocar vários instrumentos e cantar muitíssimo bem, é compositor também. Também. também. É, quantas músicas você já compôs? Você tem noção disso não? Cara, eu não tenho noção de quantas músicas eu compus, porque é, é, é algo assim bem meio que espontâneo. A composição na minha vida de, de artista não, não digamos assim, ela não não chega a ser uma prioridade, é algo que okay. vem bem natural. tá é, Então eu não tenho é, noção de quantas músicas eu já compus, mas eu acredito que em torno de... Um, assim, é, de, de Muitos. Cinco anos pra cá, é. acredito que umas é 50 músicas, 50 vai. Músicas. Porque eu faço música de forma bem orgânica, eu não faço música de forma comercial. É, comercial precisa assim, produzir, é precisa, séries, precisa é. fazer um bolo. vai lá isso, até... é, Zim... Eu faço, veio é. aquela, aquela, aquela inspiração, aí eu vou lá e faço. Das que você compôs, porque tem lançamento chegando em breve, é, nós vamos lançamento. falar isso no projeto último projeto bloco. projeto novo. Projeto novo, vamos falar disso. Das que você compôs no passado, que você sempre canta nos seus shows. Eu acho que até o dia que eu te vi cantando, na noite, você cantou uma música de sua composição. Sim, tem, tem, uma, tem uma música que eu gravei, é, é a música Meu Olhar Não Mente. É. E vai ouvir que não sou mais aquele cara Que se arrependia quando a lágrima rolava Aí vai perceber que foi inconsequente Vai olhar dentro dos meus olhos e vai ver que nem o olhar não mente. Nossa. Mas você grava pensando em alguém? Eu quero que o Zezé de Camargo grave essa música. Eu quero que o Bruno Marrone grave essa música. Tem isso? Tem. Tem. Claro ah, que é, tem. Claro que tem. No meu, no meu caso, eu queria que o Zezé gravasse essa música, né? E ele não gravou por quê? Ele não gravou, não, não chegou até ele ainda. Ah, tá perdendo é, tempo. É, mas mas aí ele tá perdendo a voz também, tá? Mas eu acho que tem muito isso. De todo compositor, de todo artista que tá começando... Ele, ele tem vontade que um artista grande, né, já conhecido a nível nacional... Grave. O Zezé é sua inspiração? Sempre foi. Sempre? Desde 94. Desde 94, quando eu decidi, inclusive eu decidi escutando o Zezé, quando eu me deparei com aquela música. Foi a primeira vez, a mais forte talvez, Linda. Que alguém fez meu coração bater, descompassado assim. Quando eu escutei essa música, em 94, eu falei, é isso aí que eu quero fazer, é isso aí que eu. disso que eu quero viver. Eu já cantava. Que lindo! Que mas foi em 94. É. Quando eu escutei essa música, eu, foi ali que eu decidi, é isso que eu quero fazer a minha e vida. E atingir essas notas altas. Desde o começo você sempre teve essa facilidade do agudo, de subir? De... Eu sempre tive essa facilidade por ter uma. Na família, assim, é uma família de cantores. Então, todos nós somos tenores lá em casa, né? E, então, eu sempre tive facilidade. Sem falar, o que, o que me ajudou muito, eu atribuo muito a isso, é que por cantar na igreja, e a igreja ser muito pequena, muitas vezes a gente fazia reuniões em, em vilarejos, em sítios, isso bem antigamente. Sem microfone. E, sem microfone. Aí tinha nem... que cantar. Aí ou você canta, <risos> ou você <risos> não canta. É exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, sem violão plugado, sem é, microfone. É, é uma palhinha. Só que naquela época nem a luz tinha, né? Nem é, rede elétrica tinha. Então você tinha que cantar. De verdade. Tipo, um, você tinha que cantar de verdade. Tipo um César Menotti, sabe? Um Fabiano. É. Ah, solta soltar o gogó, é, né? O microfone tá lá longe o cara tá cantando. E aí, como todo mundo sabe, a, a, as cordas vocais são é músculo. E ah. o, o músculo, se você exercitar, aí eu exercito isso desde os 5 anos de idade... É, hoje para mim é, não é não é difícil você tem alguma aquela um nebulizador você tem essas frescuras tem todas essas frescuras cara tem que ter tem que ter porque se você não cuidar é, eu tô chamando de frescura porque assim é, é, a gente não vê bastidores né a gente só é. vê o cantor no palco e nos bastidores tem toda topete que tem que ficar de pé é, né? <risos> são, essas, são essas você sabe o que, que são essas frescuras e, e que, que salva né cara salva. que salvam a carreira porque por exemplo as pessoas que, que me conhecem cantando é, muita, muito, 90% não está preparado para chegar lá e me ver sem voz, é. e eu também não estou preparado para subir no palco, então eu preciso me cuidar, Sim. preciso me cuidar mentalmente, preciso me cuidar fisicamente, e com a voz não é diferente, Gil. você tem que se cuidar, então eu faço todas essas frescuras, é aquecimento, desaquecimento, é, é nebulização todo dia, três vezes ao você dia. Você fez aula de canto? Fiz aula de canto depois de já vivendo de música, Sim, né? Sim, pra descobrir, porque isso, às vezes pra... tem o dom é. e não sabe os caminhos. Você não sabe as técnicas, é. Sim. Às vezes você usa a técnica e você não sabe. E nem sabe o que é, eu tá... sei. É. Tinha muita coisa que eu tocava, mas eu não sabia explicar. É. Quando eu fui estudar, aí eu falei, faz todo sentido agora, né? Quando você junta a teoria e a prática ali, é... Ah, então é por isso que isso é isso, né? É assim que é. funciona. A gente vai para mais um intervalinho comercial... No último bloco nós vamos falar de um lançamento que está chegando aí e eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso. A gente volta já. Daniele Mello, Estética Avançada e Beleza. Um espaço completo para atendimento personalizado voltado para estética corporal e facial. Somos especializados em alongamento capilar. Venha descobrir a liberdade e a perfeição da técnica de Mega Hair Nanotech Invisível. Siga as nossas redes sociais. Você está pagando muito caro na sua conta de luz? Produza sua própria energia com a renovação. Não fique refém das altas tarifas. Utilize energia solar. Solicite um orçamento gratuito. Loja Nobre Bebê. Móveis infantis e enxovais. Tudo o que o seu bebê precisa está aqui. Avenida Armando Salles de Oliveira, 683, Centro de Suzano. Enviamos para todo o Brasil. Olha, no intervalo eu fui surpreendido pela Fabi, que está aqui do nosso ladinho, que é presidente do Franco clube que já foi dado o arroba aqui, Lua Johnny é j-h-o-n-i, oficial E eu ganhei aqui um presente maravilhoso. E tinha uma surpresa aqui que nem, nem o Johnny sabia. Por, da... isso, por isso o motivo desse, do tamanho desse sorriso aqui que eu tô. Eu achei lindo. <risos> demais. Gente, eu tô muito feliz. Meu fã clube, um beijo pra vocês. Olha que chique. Ai, meu Deus do céu. É a oh. minha camiseta, Gil. É a Olha minha isso camiseta. Aqui. É a camiseta do fã clube, cara. É a camiseta que ele Você... vai... Ele vai... O fã clube vai apresentar aí. Abre, no... abre pra mim, no abre pra que... mim. Olha isso. No dia do lançamento do novo EP de ficou Johnny linda. Lua, 21 de agosto, é isso? 21... 21 de agosto, gente, ficou muito linda. Ficou linda, 21 obrigado, de agosto vai viu? ser lá no Grão de Arroz, nosso parceiro. Grão de, Costela de Chão, Grão de Arroz, o arroba tá aí. É, ficou muito linda, eu tô aqui só olhando aqui. Essa é minha, você nem vem. E aí, esse, esse mesmo. Que lindo. Esse, esse mesmo presente que o Ju acabou de ganhar. A gente vai sortear lá no dia. É mesmo? É. Olha que A chique. gente vai sortear lá no dia. Mas eu vou querer ir nesse dia. É, lógico. Para mim, eu não, eu não poderia passar por aqui sem fazer esse convite para você. Pra Obrigado, vocês. viu? Obrigado de gente, coração. Gente, dia 21 de agosto. Eu tô ansioso para caramba. Que horas? Lançamento da minha música nova, Antes da DR, que é a primeira música do EP. Lançamento do fã-clube. E lançamento. Olha como eu tô tremendo. E lançamento das camisetas do fã-clube. Que horas que vai ser isso? A partir das 11 horas. Da manhã? Da manhã. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Onde que é? Costela de Chão, Grão de Arroz. É na Dibitanos. Rua Dibitanos, em Suzano. Pra quem conhece Suzano ou pra quem não conhece, fica atrás da Panco. Tá. Tá fácil. Ah, meu amigo Luiz, a Regiane. Mas arruma, vai lá no Raquel, arroba que você vê lá arroba, todas as informações. Costela de Chão, Grão de Arroz. E é o seguinte, dia 21, a partir das 11 horas. Quem não fez ainda a reserva, por favor, faça a reserva. Cabe eu... quantas pessoas lá? 100, 150, 200? 300 pessoas. Nossa senhora. É. E a, são limitadas essas 300 hein? pessoas. E eu quero te ver lá. Então faz a reserva. Dia 21, um sábado ou um domingo? É um domingo. Sábado ou domingo? Domingo? É um domingo. Domingo. É um domingo. Dia 21. Já tem onde almoçar? Já reserva. Costela de chão, grão de arroz. Queria falar rapidinho também. Que tá rolando é, um sorteio no meu arroba. Arroba Johnny Lua. Tá rolando eu vi. um sorteio. Eu vi. Que é para a galera ganhar e participar do show. Então vai lá, segue as regras, tudinho que tá lá, que você já sabe como funciona. Nós vamos deixar o arroba aqui na Bicho tela, aqui atrás, céu, eu tô... que é pra você ver. Eu tô que assim, lindo! <risos> Obrigado! São seis músicas no EP? Fã, mas um beijo pro meu fã clube, gente. Um beijo pro fã clube de Johnny Lua. Eu, se Deus quiser, vou dia 21 para ver pessoalmente o lançamento. DCP, só preciso ver essa agenda louca que a gente vive, porque eu também tenho outras funções que não são tão fáceis pode, assim como pode. cerimonialista. Nacional, nossa senhora, eu vou ficar muito feliz se eu puder ir, com certeza. Então, um beijo para vocês, parabéns pelo trabalho. Que bacana que ainda existem pessoas que acreditam nos nossos artistas, nos nossos talentos, da nossa cidade, um artista desse quilate, esse menino que tem aí potencial para ser um sucesso nacional. E a gente torce muito para que seja. Muito obrigado, fico feliz pela, pela sua torcida, pela torcida de toda uma galera que está que tá junto comigo, o fã clube, os amigos, os inimigos eu não vou falar, está todo mundo junto <risos> e misturado. Hoje... Sem... Cara, você não tem noção, do... você já passou por isso é. e passa diariamente o tanto de mensagem que a gente recebe. É uma delícia. Principalmente né? quando a gente está engajado é. num projeto como esse, é. é um projeto de seis músicas, um EP que a gente vai lançar, é, essa é apenas a primeira música. Depois vem mais tem mais cinco músicas para lançar assim, ó. Pá, pá, pá. Mas você vai cantar agora aqui para a gente? Vou cantar. Chama Antes da DR. Inclusive, se você não aprendeu ainda, você já teve uma DR? Uma? Você já teve uma DR? Já, já, várias DR. Ah. Hã? Quem, quem, go, quem aí? Olha não só. Não tem nem com quem ter DR. A outra é está dizendo que não... está precisando arrumar alguém para ter DR. <risos> Mas às vezes você tem DR com um amigo, mas não tem graça. É, é. não. Com amigo, é. não. É. E é que, aí, pra quem tá me ouvindo, quem gosta de DR aí? O nome da música é Antes da DR. Ela é assim, o refrãozinho, ó. Tá batendo uma saudade E a gente se vê todo dia, como é que se explica? Me diga, você tá muito distante Dormimos na mesma cama e a gente nem briga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 Aqui. Tem que ter uma briga, mas não pode viver a sem gente tem briga. Que conversar. É. Isso é antes da DR. Antes da DR, é, tá certo. Entendeu? É. A vida é feita de conversas, né? A vida, a vida não é feita de silêncio, né? É lógico. A gente, a gente para se relacionar tem que falar, senão a Essa gente morre. Essa tá, música já tá ela não oficialmente, mas ela tá assim, inteira já no meu Instagram, tá no meu canal também no YouTube, no Instagram do, do, do fã-clube também, pra galera Spotify, que quiser. Spotify você já tem também? No Spotify a gente vai lançar ela no dia 21. Vamos lançar tudo, hum. vai subir tudo pra todas as plataformas digitais, e aí você vai poder baixar na sua playlist, vai tocar no carro, vai tocar na, no churrasco, vai tocar... É, na DR, né? <risos> Bota pro maridão é. ouvir lá, pra ver se ele se manca, se ele percebe. E é isso, estamos aí com esse projeto. Queria mandar um beijão pro meu, meu amigo compositor Mr. Maçal, que tá comigo nesse projeto, compositor dessa música. Que bacana. É, e, de outras, e das outras cinco músicas que a gente vai lançar. As outras não foram gravadas ainda. As outras estão tá, tá no forno. Tá no forninho. É. que não é assim também, né? Mas, mas é assim, é só pancada. Que delícia. Para você ter uma ideia, o nome da, da, da. Não vou cantar, mas o nome da outra música chama Chegou Chegando. Que, inclusive, chegando. é que a, é a música que dá nome ao, ao EP. Que o vai... EP chama Chegou Chegando. Chegou Chegando. É. É. Mas a música que a gente vai lançar chama Antes da DR, dia 21. Não perde, gente. Não perde, por favor, quero ver vocês lá. Eu vou ficar muito feliz de poder comparecer. Eu quero... Nós vamos encerrar com ele cantando. Não sei que música que ele vai escolher para cantar e para encerrar o nosso, o nosso bate-papo descontraído. Quero agradecer você. Deixe seu comentário, compartilha. A gente está tão carente de, de pessoas que acreditam nos nossos talentos e acreditam no ser humano. Eu sou uma pessoa que acredito no ser humano, viu? Eu não desisto do ser humano. Tem ser humano que não presta? Tem. Tem. Quem presta também, Tem bastante, né? mas tem, tem quem que preste. Ah, tem quem preste, né? É, e vamos acreditar em quem preste, vamos levar isso adiante para que a gente não possa... são os que não prestem de lado. É, é, você falou... É, hoje eu vi uma coisa bacana de um, de um camarada, eu não vou dizer o nome dele, ele falou assim, para os meus amigos... Um beijo para os meus, in... <risos> meus inimigos cólicas renais. <risos> Putz, aí pegou pesado. Cólica renal. Você já teve cólica Já. É horrível, ai, <risos> entendeu? Ai, ai. Ele não desejou mal, ele só desejou cólica renal. E eu ri muito, porque é bem isso, né? Para quem a gente gosta, a gente quer o bem. Assim, para quem... Não que eu não goste, mas... Eu ignoro determinadas pessoas, que faz parte da vida também. Acho que, acho que ignorar já está ah, bom. Já está bom demais. Cólica renal é muito ruim, você é louco. Johnny Lua. Eu quero, eu quero aqui dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho, como eu já disse e, no início. Eu te desejo o maior sucesso do mundo. Você nasceu para brilhar, você não nasceu para viver no anonimato. Você é um menino talentosíssimo que merece destaque nacional. Porque você tem uma voz linda... Você é uma pessoa determinada, tem um filho lindo, é casado, é, é coruja pra caramba, que eu acompanho. E isso te faz um grande homem. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Obrigado Obrigado mesmo. a você, obrigado pelo carinho, pelo respeito de sempre, pela oportunidade e a toda a tua produção. Obrigado. Tá bom? E conte sempre comigo. Dia 21, então, a partir das 11 horas da manhã, tem lançamento do Johnny Lua. Já passamos o arroba aqui, segue lá nas redes sociais... Compartilhe, prestigie, que a gente vai ficar muito feliz de ter vocês todos lá. E eu não sei que música que ele escolheu para gente DR, encerrar. Vou cantar ela do começo. Então vai cantar desde o começo, para você já saber o que, é que você vai curtir lá no dia 21 de agosto, agora, a partir das 11 horas da manhã. Tá bom? Vamos lá, então? Oi, amor, tudo bem? Eu não sei, mas faz mal. A gente fica desse jeito, só fingindo que tá bem.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 Tá faltando alguma coisa aqui. Semana que vem tem mais. Encontro vocês dia 21 no Johnny Lua. Tchau.